Eu falei wi-fi porque só tem pessoas me vendo Só tem pessoas me vendo que só tem wi-fi Por isso que eu falei pessoal Estamos aqui no vlog, terceiro episódio da segunda temporada Não tem assunto pra falar, então só tô fazendo isso vídeo não ficar sem canal o canal não ficar sem vídeo <risos> Passou um passarinho meio estranho ali na... nas nuvens Tem um prédio sem construído Acho que a gente já foi aqui no canal Ontem, foi dia 17 O Edgar foi entregar o currículo E eu fui junto com ele Se ele conseguir trabalhar, ele vai ter dinheiro Se ele teve dinheiro, ele pode comprar materiais para... Gravar Eu um... um... Ah, ninguém se importa Tá, mas ó, tem várias coisas pra falar Eu vou meio que, tipo... Gravar o Edgar Gravar o Edgar tipo, Eu vou chegar com o celular sim que ele saiba eu, ah, eu vou começar a conversar com ele, vocês ver como é a nossa conversa de dia a dia Mas ele, ele não vai saber Eu estou gravando esse vídeo aqui para mandar Depois vou mandar vou mandar Pelo USB o computador já pra ele saber que tem um vídeo ali pra, pra editar Editar acho que esse vídeo aqui vai ser o que vou editar Então um, um, é, Não tem muita coisa pra falar mas Eu já volto no dia. Ok, okay no banheiro voltei. Okay. Quando o Edgar não tá aqui, não. Tem, não, não é muito engraçado. Se ele tivesse que ser mais engraçado. <risos> <risos> tá, mas é. Ah, Pessoal, comenta aí como que o Edgar conseguiu fazer o porquê tá aqui, ó. Ah, esse porquê é o primeiro. Fazer 7 mil visualizações. Não é, é só, um, uh, não. É não, é só a. Não, é só. Quero saber como que ele conseguiu fazer 7 mil. Visualizações, 7 mil! Como assim? meu vídeo 7 mil visualizações? Eu não tô acreditando nisso, não sei. Não, não sei como que ele conseguiu. Ele falou que ele pagou, eu acho. Não sei o que aconteceu que ele fez lá. Pagou, não sei quantos ah, reais Não sei que ele promoveu 7 mil visualizações. Aí uns um amigos meus pediram a, a, a autógrafo. Tem uma árvore lá no fundo que parece uma, uma, uma limoeira gigante. Mas não é. Mãe, eu tô falando com esse microfone aqui. Tá vendo aqui? Tá aqui, tá onde será? por aqui, por aqui. Não sei se o áudio tá saindo bem como esperado, né? Não sei nem quantos minutos de, de, de vídeo já tem. Tá ah, posso mostrar um. Posso mostrar um, um negócio aqui que tem um canal. Vou pegar. Não achei. <risos> não acho um, um, um objeto Tá, mas Não tenho o que falar pra, pra mim hoje é terça, dia 18 Tá, pra mim é 2022 É dia 18, terça Mas pra você deve ser dia... Entendi. Pra você deve ser uns... Deve ser... Mais pra frente, sempre. Eu vou voltar pra casa dia 24. 26. É, 26, né? Eu, é 24 que eu vou voltar, né? 26, irei. 26. 24. 25 eu vou voltar. É, 25 eu vou... Dia 25, dia 25, dia 25. Miss nível que eu vou voltar, corrigindo. Vou voltar pra cidade onde eu moro. Porque eu não moro aqui em Vila. não. Eu moro em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Uma cidadezinha bem pequena, eu acho. Não sei. Mas é boa de morar lá. Eu não vejo a hora desse vídeo sair no YouTube. Se inscreva no nosso canal, gente. A meta é 80, 80. Precisamos de muitos inscritos. Muitos. Porque é, nós precisamos que o canal cresça cada vez mais. É isso, pessoal. Não tem muito o que falar, então fica até o final que eu vou gravar o dia. Tchau. Se inscreva no canal, deixa o like. Alô? Eu quero vocês 6 minutos. Oi, June. Oi. É... O é almoço tá pronto já? Eu tô vendo do... Esqueci. É... Como que é o nome da criança que eu esqueci? Que? Você tá segurando o celular de um jeito extra. Arroz? Não. É panela. De pressão. Ah, ah panela não. de pressão. O ah, que tá fazendo? Verifique sua e-mail, recuperação. É, eu tô tentando ver o meu e-mail, tentando achar o seu, ah. o nosso. Eu tô colocando a conta do canal aqui. Eu tô procurando o e-mail do Google que não Meu Deus. Nossa, Júnior, ah. tu foi gravado? Sabia, sim. né? Eu acho que sim. Tchau. Tchau. Se inscreve. Ah, agora vai parecer a bola do... Não, vai parecer... Tá, mas fala pra se inscrever. Inscreva-se. Já falava, disse isso.